Enquanto a Ucrânia sofre com a falta de participação em uma organização internacional com um pacto de defesa mútua, a OTAN, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está pressionando para se juntar a outra. Em uma mensagem de vídeo urgente postada na segunda-feira, Zelensky fez um forte apelo aos seus vizinhos do oeste: deixe o país se juntar à União Europeia e rápido. Somos gratos aos nossos parceiros por estarem conosco mas o nosso objetivo é estar com todos os europeus o mais importante é ser igual disse ele vestido o que tornou sua marca registrada de moletom verde oliva tenho certeza de que é justo estou confiante de que merecemos estou confiante de que tudo isso poderá ser possível na tarde de terça-feira ele repetiu seu pedido durante uma sessão emergencial da união europeia em bruxelas ninguém vai nos quebrar disse ele por link de vídeo em um discurso altamente carregado que foi aplaudido de longa data pelos legisladores estamos lutando por nossas liberdades por nossas vidas e agora por nossa sobrevivência prove que você está conosco então a vida vencerá a morte com tanques russos percorrendo seu país e bombas atingindo bairros civis, Zelensky tem for fortes razões ali para querer se juntar ao bloco de 27 países. O tratado da União Europeia inclui um pacto de defesa mútua, semelhante ao da OTAN, no qual seus membros concordam lutar ali em entre guerras contra um ataque externo a qualquer um de seus países. Se a Ucrânia estivesse na União Europeia, a Rússia agora estaria enfrentando um poder de fogo maciço da França, Alemanha e outros, em vez dos militares ucranianos sozinhos. Até agora, a Ucrânia tem sido um país ali neutro permanecendo fora da União Europeia e também da OTAN. Mas então a União Europeia irá deixar a Ucrânia entrar em sua associação? Não é o provável, pelo menos por um longo tempo. Os líderes da União Europeia saudaram o desafio do presidente Zelensky e parecem aberto a essa ideia. Os presidentes de oito países da União Europeia na Europa Oriental assinaram uma carta na noite da segunda-feira pedindo ali conversas imediatas sobre a adesão da Ucrânia. Mas a Ucrânia não tem tempo com a Rússia bombardeando ali suas cidades. Ela precisa de uma ação rápida de um bloco cuja tomada de decisão se mova passo a passo ali até a sua adesão ali na União Europeia. Por enquanto, a Ucrânia tem apenas um acordo de associação ali com a União Europeia, é, com acesso ali a mercados comerciais. Se e quando seu pedido de adesão for aceito, ela enfrentará ali é, reformas estruturais, bem como demandas de países individuais. A Grécia, por exemplo, lutou por 15 anos para que a Macedônia mudasse seu nome para a Macedônia do Norte, como uma condição ali para entrar na União Europeia. A Macedônia do Norte mudou seu nome em 2020, mas ainda está esperando para ingressar ali na União Europeia. Então o que mais a Europa poderá fazer? Com o conflito militar mais devastador da Europa em gerações, a União Europeia vê a invasão da Rússia como uma ameaça terrível para seus membros, tem medo que se a Rússia vencer a guerra, isso ali colocaria coragem ali a atacar países vizinhos da União Europeia, como os países bálticos ou até a Polônia. Para dar seu crédito, os líderes da União Europeia aprestam-se em medidas extraordinárias, juntando-se efetivamente ali ao esforço de guerra, sem enviar ali soldados ali para o território ali da Ucrânia. Pela primeira vez na história da União Europeia, ela está financiando uma guerra ali por um não-membro da própria União Europeia. É, é, na segunda-feira, ela concordou em gastar cerca de 500 milhões de euros em caças e outros armamentos ali para a Ucrânia. Ela também bloqueou transações com o Banco Central da Rússia, baniu aeronaves russas, incluindo jatos particulares é, de bilionários do espaço aéreo ali desses países da União Europeia. E também encerrou a transmissão pelas redes de programa de Putin na Rússia, e se acionou as principais assessores ali de Putin é, nesses países também da União Europeia. Além disso, os vizinhos da Ucrânia concordaram em deixar entrar centenas de bilhares de pessoas fugindo da guerra, permitindo permanecer ali nesses países por três anos sem exigir que solicitassem asilo. Esse é o um momento decisivo, foi o que disse ali o presidente ali da União Europeia. Se você gostou do conteúdo, receba mais insights sobre o tema e também sobre o mundo dos negócios online totalmente digitais através de podcasts, vídeos e treinamentos exclusivos.